Mantenha a sua coluna ereta. Talvez você queira desligar seu telefone, pedir para não ser interrompido de forma melhor aproveitar este momento. Aí, sentindo-se bem confortável, você começa a prestar atenção na sua respiração. Comece a respirar bem lento, bem profundo, mas também muito gentil e suavemente. Esteja bem consciente de sua respiração. A inspiração se une à inspiração como uma onda, sem intervalos entre eles. Você respira suave e conscientemente e vai relaxando mais e mais. Perceba os pontos de tensão em seu corpo e relaxe. Respire e relaxe ainda mais profundamente. À medida que você relaxa, sua consciência vai se tornando cada vez mais desperta. Respire e relaxe. Alongue ainda mais a sua respiração. Conscientemente relaxe. Assim relaxado e muito consciente, invoque pelo seu anjo pessoal. Invoque também o seu mestre interno, essência divina em você. Peça que eles a ajudem e tomem parte ativa nessa meditação e cura, procedendo a todas as mudanças e recodificações que serão trabalhadas. Respire. Você percebe uma linda luz branca descendo diretamente da fonte. Envolvendo todo o seu ser. A luz penetra por todos os seus poros. E à medida que você respira, ela chega às suas células. Preenchendo-as e envolvendo-as. Respira. Você sente as suas células repletas dessa luz branca e percebe que todas as memórias de limitação e todas as toxinas que impedem seus elétrons de gerarem em sua velocidade original vão cedendo lugar. Essas toxinas e essas limitações cedem lugar à medida que a luz branca vai entrando e se instala no núcleo de suas células. Permita que isto aconteça enquanto você une a sua voz à minha mantrando sofre Berechit para só perechite bara só bereite para só beite para só bereite bara em só beechite bara só bereite bara só só e você silencia E volta novamente a sua atenção, a sua respiração e ao interior do seu ser. Sinta e perceba todas as suas células vibrando em pura luz branca supraluminal. Perceba como você se sente. Imagine que seu corpo está perfeitamente leve e sinta-se flutuar na liberdade de suas células. Imagine suas células completamente livres de toda a densidade. Você continua aí, respirando sutil e profundamente. A inspiração se unindo à expiração numa cadência sutil e suave. Respire. Neste momento, com a sua intenção-pensamento, autorize a abertura de todos os seus sistemas autorize que eles sejam recodificados para a transfiguração do antigo corpo físico para um corpo ressurrecto em luz. Se você desejar se sentir pronto, autorize o procedimento de todas as mudanças necessárias para que seu corpo físico vibre na mesma vibração de sua essência divina. Sua presença, eu sou. Imagine sua essência divina. Sua presença, eu sou ao seu lado. Junto com ela está o seu elemental, o arquiteto e zelador de seu corpo físico. Com a sua autorização, eles começam a trabalhar incessantemente na recodificação de seu corpo físico em um corpo de pura luz. Respire. Relaxe. Novamente você visualiza descendo diretamente da fonte, o fecho de luz branca e pura. Desta vez a luz desce em linhas que penetram todos os seus pontos geratórios nos pontos de acupuntura. Dos pontos de acupuntura, a luz penetra o interior de cada uma de suas células que já foram trabalhadas para este momento. interior destas células, bem no núcleo da célula, a luz atinge uma membrana. Visualize essa membrana em lindo cristal de luz. A luz branca começa a preencher essa membrana e as suas células, recodificando as membranas e as células em membranas divinas, em células divinas. Apenas visualize e sinta esta transformação. Lembre-se de que a sua mente não sabe distinguir a imaginação da sua realidade. O que você imagina, você cria. do ponto interno da sua membrana de cristal. Visualize agora essas linhas se expandindo para os meridianos de seu corpo físico. As novas linhas se misturam às linhas já existentes no seu corpo físico e começam com ela a tecer uma linda nova rede, uma nova malha de energia. Apenas vá imaginando e permitindo que isto aconteça. Seu corpo começa a vibrar ainda mais fortemente à medida que esta rede vai se formando. Sua nova rede interna está agora formada. Você a visualiza resplandecente em luz. Sinta essa rede. Visualize essa rede. Traga à sua consciência esta nova verdade. Agora que sua nova rede de energia foi formada, você foca nos seus chakras, os centros de energia, a usina de energia ao longo da sua coluna. Perceba esses chakras em lindas esferas de luz expandindo mais e mais. Novamente um novo jorro de luz branca desce da fonte, penetra através de sua coroa e vai descendo pela sua coluna onde estão essas usinas de luz, agora em muitas linhas, até atingir a esfera na base da sua espinha, o seu chakra básico. Um novo som e uma nova cor, ancora agora em seu básico. E este novo som e esta nova cor formam um novo diapasão de vibração. Sinta o seu básico girando, se expandindo neste novo diapasão. Nesta nova cor. Nesta nova música. Ative e expanda seu chakra básico. Agora traga a luz branca da fonte para o seu chakra umbilical. E dentro dela, o um novo som, uma nova cor para o seu umbilical. Perceba isto acontecendo. E receba esse novo som e essa nova cor que eles chegam à sua memória agora. Ative e expanda o seu chakra umbilical. E você continua trazendo a luz branca e lindas linhas até o seu plexo solar. E na boca do seu estômago. E você abre a sua percepção para perceber a nova cor e o novo som desse chakra do plexo solar. Ative-o. Expanda-o. E agora é hora de você trabalhar o seu cardíaco. Traga a cor e o som diretamente da fonte nessa luz branca para o seu cardíaco. E permita que ele se recodifique nessa nova vibração. Ative-o. Expanda-o. E agora é a hora de você trabalhar a sua laringe, trazendo da fonte esta nova vibração. Perceba o seu chakra laringe se vestindo nesse novo som, nessa nova cor e vibrando completamente. Respire. E permita que o seu frontal comece a ser trabalhado agora. Nova cor. Novo som no frontal, novo diapasão. Nova vibração. E você continua aí respirando relaxadamente. Enquanto da fonte continua jorrando essa luz branca. Agora trazendo um tom dourado dentro dela. E essa luz branca dourada penetra o seu coronário. E a vibração desta cor que eles trazem e deste som que eles trazem é ainda mais forte para você neste momento, apenas abra o seu coronário e permita a sua recodificação e agora traga essa luz branca dourada para o seu oitavo chakra um palmo acima da sua cabeça e visualize este portal de luz que ao é seu oitavo chakra se abrindo se recodificando novo som nova cor nova vibração e a luz da fonte continua descendo Trazendo dentro dela todas as gamas de cores. Todas as vibrações de som. E todo o espectro de cor e todo o espectro de som chega ao sonuno chakra. Ativando o seu corpo de luz. Respire. Expanda. Sinta isso acontecendo em você. Agora é a vez do seu décimo chakra. E à medida que o seu décimo chakra se transfigura numa nova vibração, numa nova cor. Modificando o seu tom, você percebe que ele se expande em todas as direções, unificando você com tudo que existe e com tudo que há. Respire. Relaxe, respire. E as linhas descem, múltiplas, da fonte até o seu décimo primeiro chakra. E ao chegar ao seu décimo primeiro chakra, todos os seus níveis de consciência são aumentados agora. A nova vibração e a nova cor que chega a esse chakra leva você do patamar da sua subconsciência ao patamar da supraconsciência. A consciência do seu espírito que passa a reger você, a guiar você, a direcionar você. Respire. E permita que o comando da sua consciência passe agora para o seu espírito, para a sua essência divina. E você continua trazendo a luz branca, branca dourada. E nessa luz branca-dourada que você traz agora da fonte, você traz todo o espectro de luz cristalina para o seu décimo segundo chakra. E à medida que o seu décimo segundo chakra recebe essa luz, você sente todos os cristais do seu corpo ativados. E você aceita agora que você é um biotransmissor de luz. E um biotransdutor de luz. Você recebe e expande a luz supraluminal que você é e que chega até você. Respire. Tome consciência da sua nova realidade Eleve leve novamente sua atenção à fonte Trazendo mais um jorro de luz branca dourada De luz cristalina para o seu décimo terceiro chakra E com esta luz o seu novo projeto o seu novo plano divino, o seu novo ser, respire e relaxe mais e mais e novamente você traz a luz agora para o seu décimo quarto chakra. Abrindo o seu décimo quarto chakra, a sua presença eu sou. Permitindo que a sua presença eu sou se torne uma verdade, uma realidade para você. Você continua respirando. Visualizando todos os seus chakras recodificados, novas cores, novos sonhos. Novo diapasão. Nova vibração. Expanda esses chakras mais e mais. À medida que eles se expandem, eles vão se unindo um ao outro. E se transformam num único e lindo chakra o chakra do seu coração. Visualize agora o chakra do seu coração enorme contendo todos os demais chakras dentro dele. Unificado tudo o que você é. Sinta-o. Perceba todos esses sonhos e essas cores dentro do seu coração e perceba e sinta o seu novo ritmo cardíaco. O seu novo pulso. A cada respiração você expande o seu coração mais e mais. Respire e expanda. Respire e espanta. E ele vai ser expandido tanto, que neste momento ele se funde completamente com o coração de sua essência divina. Sua presença eu sou. Faça uma respiração profunda e muito lenta. E com a sua inspiração, perceba o coração de sua presença, eu sou, assumindo o local do seu coração físico agora. Respire. Traga. Permita que isto aconteça. Sinta isto. Você foca agora em seu cérebro. Sinta o som do interior de seu cérebro. Sinta o movimento do seu cérebro. Perceba as milhares de sinapses dentro dele. Enquanto você respira... Imagine que você possa olhar dentro do seu cérebro Yod. Yod. e dentro deste cérebro Yod. você percebe um ponto mais luminoso Yod. atrás dos seus olhos Yod. bem no meio do seu cérebro Yod. a sua opinião. Yod. Yod. Yod. Com a sua autorização Veja essa glândula começando a se levantar e a se verticalizar. E perceba que à medida que ela vai se verticalizando, ela vai se encaixando com sua glândula pituitária atrás dos seus olhos e embaixo dela. Perceba agora a sua pineal completamente verticalizada encaixada na sua pituitária. Sinta o que isso traz para o seu cérebro em termos de novas ondas e movimento. Continue respirando lento e profundamente. E sinta e visualize essas glândulas conectadas funcionando em uníssono. Agora, com a sua intenção, traga a luz branca da fonte para dentro delas. Perceba esta luz potencializando e intensificando o trabalho de sua pineal e de sua pituitária. A luz branca penetra pelo alto de sua cabeça, preenchendo esses dois centros. E de sua pineal, ela começa a trabalhar na unificação dos dois lados do seu cérebro. Perceba a luz chegando à sua pineal e da sua pineal indo para um lado e para o outro do cérebro. E à medida que essa luz se movimenta, Perceba que ela vai fazendo uma rede de conexão entre o lado direito do cérebro e o lado esquerdo do cérebro. Sinta esta rede sendo tecida e diminuindo mais e mais o espaço entre os dois hemisférios até que eles se unem totalmente. Dê um tempo para que isto aconteça. Os dois lados do cérebro estão unidos agora, vibrando em uníssono. O feminino e o masculino em você estão unificados, integrados. Você vibra em unicidade. Tenha consciência da sua pineal e pituitária trabalhando juntos do cérebro esquerdo unificado ao direito, numa só ação e sintonia. Agora imagine que a sua pineal cresce em duas diferentes direções. Ela verticaliza, verticalizada, ela se expande para baixo até o seu coração. E neste movimento, ela unifica o seu cérebro ao seu coração. Respire profundamente. E ela se expande para cima, subindo até a pineal de sua essência divina, sua presença eu sou. Sinta a sua pineal unificada totalmente a pineal da sua essência divina agora. Através de sua permissão e de sua intenção, a pineal de sua essência divina começa a descer e a ocupar o espaço da sua pineal física. Permita que isto aconteça. E à medida que isto acontece, você toma consciência da mudança em sua visão. Sua visão física começa a vibrar na visão de seu ser divino. Sinta agora seus olhos físicos sendo substituídos pelos olhos de sua essência divina agora. Respira. Autorize-se. Respire e sinta seus novos olhos físicos. Relaxa. Você continua focando na sua respiração. Respirações lentas, suaves. Inspiração se unindo à expiração como uma onda. Agora que sua visão física foi substituída pela sua visão divina, você volta sua atenção novamente para a sua nova pineal, para o seu novo cérebro. Alinhada à sua pineal, você vê três pirâmides de luz. Uma no centro de sua pineal. As outras duas ao lado da sua pituitária, logo abaixo dela. Elas formam uma linda pirâmide no interior do seu cérebro. Visualize essa pirâmide linda luz dourada. E à medida que elas se iluminam e irradiam mais fortemente, você toma consciência e aceita o seu cérebro crístico. Perceba-se como receptor e transmissor da luz supraluminal. Perceba todos os cristais de suas glândulas cerebrais transformados em puros cristais de luz, recodificados, ressintonizados para esse novo patamar crístico de eternidade. Sua inspiração continua se encontrando com a expiração no ritmo cada vez mais sutil e lento. Ao seu comando, sua opinião começa a ativar seu sexto sentido, sua intuição. Apenas autorize que isto aconteça. Sinta isto. E a sua opinião crística ativa agora o seu sétimo sentido. O saber que se sabe. Sexto e sétimo sentidos ativados... Você adquire a capacidade de acessar as livrarias disponíveis no Éter. As livrarias de todos os universos. As livrarias acásicas. Sinta agora a ligação de suas novas glândulas pineal e pituitária acessando esses centros de conhecimento universal. Imagine isso. Visualize isso. Todo conhecimento das livrarias a casa que estão agora abertos para você. Respire. Você agora pode acessar todo o conhecimento de que necessitar diretamente dessas livrarias. Basta entrar em seu coração, acessar esta ponte dentro de você, acreditar nesta possibilidade para você. Respire. Invoque e traga agora todos os instrumentos e informações necessárias para que você se habilite ainda mais como ser de pura luz caminhando neste planeta. Peça isto. Visualize sua nova pineal aberta expandida, trazendo em formas de pictografias toda esta informação e a verba de Shikaina na Você tem acesso à linguagem de luz agora. na Esteja aberta as informações que você acessa neste momento. Shikai na Baticol Iave na Shikai na Batikol sua pineal as informações chegam à pituitária visualize a sua pituitária recodificada e explodindo em luz recorde-se de que a pineal e a pituitária agora trabalham em uníssono integradas, recodificadas e expandidas sua pituitária decodifica o conhecimento trazido pela Penial das Livrarias de Luz e deposita este conhecimento no centro de informações no seu cérebro, seu computador. Seu novo hardware está expandido e recodificado agora. A qualquer momento que necessitar, Todo este novo cérebro está aí para você. Toda essa rede criada, esta possibilidade. Basta você manter esta consciência e invocar o conhecimento de que necessita. Através desse centro, da pineal do seu cérebro, você se percebe conectado com todos os universos, com todas as dimensões, com tudo que há. E esta conexão que você experimenta agora, ativa e expande todas as partes adormecidas em seu cérebro. Tome consciência de que agora o seu cérebro é o cérebro da sua presença eu sou, totalmente recodificado em novo funcionamento. Sinta essa transfiguração de seu cérebro e com ela a transfiguração de seu corpo mental. Minhadama, dama, minha será com mais sof. Minhadama, dama, minha da será com mais sof. Minha dama, da será com mais sof. Minha Minhada ma será com mais sofre Minhada ma minhada ma. Minhada ma minhada ma. Minhada ma ma. Minhada ma será com mais sofre Agora preste atenção aos seus ouvidos. Visualize a luz branca que você traz da fonte entrando em seus canais auditivos. Veja seus ouvidos sendo expandidos e ativados em toda a sua potencialidade divina. Perceba, descendo de sua presença eu sou, um filtro de luz. E perceba este filtro de luz sendo ancorado em seus ouvidos físicos. Este filtro veda seus ouvidos a todas as informações de densidade e desequilíbrio. Respire. Da sua essência divina, sua presença eu sou, uma nova rede desce para seus ouvidos físicos agora. E todo o seu sistema auditivo é recodificado neste momento. Com sua força pensamento. Autorize e ordene que eles escutem apenas os diapasões divinos os sons e informações positivas de vibrações superiores. Autorize agora e ordene que esses novos ouvidos se abram apenas às informações e comunicação do alto comando da Luz. Que se fechem a todo som de desequilíbrio e desarmonia e se abram para escutar a música das esferas, os sonhos angelicais, os sonhos de Deus. Respire nisso. E à medida que essas transfigurações aconteceram dentro de você, Os ouvidos da sua essência divina são os seus novos ouvidos para esse momento de sua vida. Apenas aceite isso. Sinta isto. Respira. Agora você foca em seu laríngeo e sente o seu centro de expressão. Reflita agora sobre como anda sua expressão no mundo. como anda o seu poder pessoal. Reflita sobre o quanto você se expressa segundo os seus próprios valores e perceba se você vem conseguindo dizer o que necessita você sente, apenas sinta sem julgar seu laríngeo, sinta o bolso da sua garganta, Sinto o que você retém preso aí, há sempre tanta coisa não expressa guardada neste local, Com consciência, abra-se para a sua verdade. Você tem atuado no mundo e se expressado no mundo de acordo com a sua verdade? De acordo com o seu sentimento, sua criatividade? Sinta o seu laríngeo. E talvez você queira fisicamente tocá-lo agora. Este é o centro do seu poder pessoal. O centro de seu lugar no mundo. Como está isto para você? Apenas perceba. Imagine agora que sua essência divina está convidando você a assumir sua verdadeira identidade. O seu poder pessoal. Sua verdadeira expressão. Imagine que ela está perguntando a você se você está pronto. Ouça ela te perguntando se você está pronto a revelar toda a sua verdade. Se você está pronto para assumir o seu lugar de rei ou rainha na sua vida. Rei ou rainha em seu planeta. Perceba a sua essência divina te perguntando se você está pronto para falar em nome do amor e da paz. Se você está pronto para falar apenas o que constrói no mundo. Se suas respostas forem sim, Sinta a sua tireoide agora. Perceba a sua tireoide em pleno funcionamento em toda a sua verdade e grandiosidade. Tenha consciência da sua tireoide e da sua paratireoide se transformando neste momento. Mesmo que você não tenha essas glândulas a nível físico, Perceba isto acontecendo no seu corpo etérico, no seu corpo de energia. Agora inunde sua tiroide e sua paratireoide com a luz branca que você traz diretamente da essência divina. Sua presença eu sou. Então logo você inunde todo esse sistema com essa luz branca, você percebe o seu sistema laríngeo sendo substituído pelo sistema laríngeo de sua presença eu sou. Sinta suas cordas vocais sendo substituídas agora. Perceba agora o seu novo laríngeo, seu novo centro de expressão, suas novas cordas vocais Elas são repletas da luz supraluminal. Você pode agora se comprometer a falar em nome da verdade, em nome do amor e da paz nesse mundo físico. E conscientemente você assume o seu lugar de rei ou rainha no seu mundo pessoal. Shikaina. E seu lugar de Chicaína. ser divino neste planeta. Shikaina. Shikaina. Agora seu foco muda para as suas mãos. Chicaína. Chicaína. Fisicamente relaxa suas mãos Chicaína. sobre as suas pernas, coloque suas palmas para cima. Chicaína. Permita que os chakras de suas mãos, seus centros de energia neste local, se expandam. Sinta-os girando, expandidos e pulsando. Apenas sinta. E com sua imaginação, imagine que seus braços e suas mãos se estendem para cima. Eles se estendem até se fundirem com os braços e mãos da sua presença o som. Tão logo isto aconteça, você percebe a vibração em suas mãos aumentar até o limite que você suporta. Visualize seus braços e suas mãos transfiguradas em pura luz agora. e receba toda a gama de som e cor que vem das mãos de sua essência divina, sua presença eu sou. Agora você tem todas as cores em sua potência máxima, como chamas em suas mãos. Respire profundamente e unifique essas chamas em uma única cor. Perceba qual a cor dominante em que essas chamas se transformaram para você neste momento. Saiba que esta cor modificará de acordo com a necessidade do momento. Respire. E apenas permita que isto aconteça. Tenha consciência e aceite a sua nova realidade agora. O poder de cura em suas mãos foi ativado na mais alta frequência de luz. Com consciência, sabendo que isto realmente está acontecendo, permita que suas mãos físicas se fundam com as mãos de sua presença, o sou. Todo o seu pleno poder de cura agora é o poder de cura da sua presença eu sou. Suas mãos, seus braços, seus dedos são as mãos, os braços e os dedos da sua presença eu sou. Visualize isso. Aceite isso como sua verdade. E se quiser, firme o compromisso de atuar neste planeta com as mãos de Deus. Talvez você queira colocar neste momento suas mãos a serviço da humanidade. Respire. Relaxe. Sua inspiração continua se juntando com a inspiração numa onda enquanto você está completamente relaxado dentro do seu ser. Você foca agora em suas pernas e pés. Tome consciência de que suas pernas e pés já não possuem densidade. Sinta suas pernas e pés tão leves, que se tornam céleres. Perceba suas pernas e pés se revitalizando agora. Sinta toda a eletricidade passando por este local, subindo e descendo. E a seu comando, perceba suas pernas sendo transfiguradas nas pernas de sua essência divina. Sua presença eu sou. Permita que isto aconteça agora para você. Tenha consciência de que suas pernas e pés foram libertas da densidade deste plano. Suas pernas e seus pés são capazes de levar você aonde precisaria. Céleres, leves, sem qualquer cansaço. Suas pernas e pés podem também te levar além deste planeta. Permitem caminhar em todas as direções, em todas as moradas de Deus, subir todas as montanhas. Perceba como é isso para você, como é estar tão leve e solto, tão livre de toda a densidade. Você agora modifica a sua respiração. Na sua inspiração você diz mentalmente, eu. Na expiração você diz, sou. À medida que você vai respirando desta forma, você vai assumindo esta nova personalidade. Este novo ser que é o seu verdadeiro ser. Inspire profundamente. Eu. Expire lentamente. Sou. Continue respirando desta forma. E respirando desta forma, você percebe os chakras dos seus pés se abrindo e desses chakras, muitas raízes de luz saindo. Perceba que já não são pés físicos, são apenas pés de pura luz. E você permite que essas raízes luminosas comecem a entrar na Terra. Elas descem mais e mais pelo interior da Terra até ancorarem no diamante cristal no centro da Terra. Sinta isto. Sinta a força desse diamante o seu pulso, sinta a vida que está aí para você e permita neste momento que a Terra te relembre o que você veio fazer aqui neste planeta, neste momento planetário. Sinta esse diamante se abrindo para receber a sua luz, para receber você. E sinta o amor da Terra por você. Relembre de que você é feito dos mesmos elementos da Terra. E se você se sentir pronto para isso, Firme um compromisso agora de estar aqui 100% presente neste planeta enquanto aqui você estiver. Sua atenção volta-se agora para o seu sistema sanguíneo. Você sente a pulsação do sangue em suas veias, e sente o sangue correndo por todo o seu corpo, vibrando e trazendo a vida eterna e infinita para você. Novamente você traz a sua essência divina, a sua presença. Eu sou a luz branca, cristal, e permite que essa luz corra nas suas veias inundando o seu sangue. Visualize os cristais que estão vindo nesta luz em formas de muitas estrelas de Davi. Perceba essas miríades de estrelas entrarem na sua corrente sanguínea, expandindo os seus puros cristais de luz no seu sangue. Sinta os cristais do seu sangue sendo ativados agora, acordando, vibrando, expandindo em puros cristais de luz supraluminal. A seu comando esses cristais recodificam todo o seu sangue para a vibração dos novos tempos. Sinto o seu novo sistema sanguíneo. Sinto o seu novo sangue cristalino. E novamente você muda sua respiração. E na sua inspiração você diz mentalmente, eu sou. E na expiração você passa a dizer mentalmente Crístico. Repita essa respiração mais duas vezes, conscientemente. Inspire, eu sou. Expire, Crístico. Enquanto você repete mais uma vez... Você conscientemente acorda e aceita o seu corpo de puro cristal. E novamente você muda a sua respiração. Inspire dizendo mentalmente eu sou. E expire dizendo mentalmente luz. Repita mais duas vezes esta respiração. Eu sou luz. Inspire, eu sou. Expire Luz. E novamente você muda a sua respiração dizendo, na sua inspiração eu. E na sua expiração sou. Aceitando quem você realmente é. Sua atenção agora se volta para o seu sistema endócrino. Perceba todas as glândulas do seu corpo. Sinta como está seu funcionamento. Pense no serviço que elas lhe prestam. Autorize agora que elas sejam recodificadas. Novamente você traz a luz branca de sua divina presença e percebe a atenção na cor e no som com que ela penetra seu sistema endócrino. Abra suas glândulas, permitindo que elas se transfigurem. E à medida que elas se transfiguram, comande que essas glândulas fabriquem apenas hormônios de vida e de longevidade para você. Todas as suas glândulas estão vibrando nessa nova cor e nesse novo som nelas. E assim, vibrando, você percebe que elas começam a dar um novo comando às suas células. Expanda sua consciência e escute suas glândulas informando as suas células. Que elas aceitem a recodificação agora para o novo padrão crístico, para o padrão de sua essência divina. Tenha consciência das suas glândulas comandando as suas células para receberem apenas hormônios de vida e longevidade. Autorize e comande conscientemente o um ancoramento de seu corpo físico imortal neste momento. E se você estiver pronto, Una a sua voz a voz das suas glândulas e autorize as suas células que paralisem agora seu processo de morte e envelhecimento. Sinta e perceba toda a sua transfiguração. Respire. Respire, relaxe na sua nova realidade. Visualize seu antigo corpo físico, o corpo que cedeu lugar ao seu corpo criado na sua presença. Eu sou a sua frente. Com todo o seu amor e reconhecimento, agradeça a este antigo corpo por tudo que ele fez por você. Agradeça mesmo até por todas as doenças e limitações, e por tudo o que você aprendeu e cresceu por conta desta realidade. Seu antigo corpo físico está aí à sua frente. Enquanto você o olha com sua gratidão, peça perdão por todos os seus pensamentos e emoções que lhe trouxeram tanta desarmonia. Permita que o seu antigo corpo físico Seja preenchido com esse seu amor e essa gratidão. E enquanto você se despede dele agora, você vê ele se dissolvendo na luz. Levando com ele apenas o seu amor e a sua gratidão. Respire, relaxe, respire ainda mais profundamente essa nova realidade do seu corpo, na nova consciência do seu novo sistema. Do seu corpo físico tornado um corpo de luz imortal, infinito. Tome novamente consciência e aceite a sua nova realidade. Tome consciência do seu corpo físico ressurrecto em luz. Amém.